Agora o que eu vou fazer? Eu vou tocar essa segunda parte toda. Vamos lá? Bem devagar, com o um dedo.